Senhoras e senhores, está começando aqui o Criativo Invenção. Uh. É novo, viu? É novo. E com meus poderes eu posso voar. <risos> Gastei mais de uma hora para fazer isso. Então bora lá. Aqui é a primeira série do canal do Criativo. Criativo. Criativo Inventor Criativo Inventor Criatividade Squad É, pode ser isso daí Criatividade Squad Então, bora fazer tudo de novo Sejam bem-vindos Criatividade Squad Criativo Squad Não Criando Eu voto o vídeo Mas se você quer é esse daí, viu Aí depois no final eu vou está apresentando ou gravo depois então bora pro vídeo e aí galerinha bem-vindo ao cria squad criativo agora sim lembrei o nome né então bora lá eu já tinha feito isso aqui. eu tenho que tirar essa vaca daqui porque senão não vai dar ó. Sai daí, Vaca, tá, viu? Senão mata Mata logo Vocês estão ouvindo aí do boneco aí, ó Aqui, ó Tô baixando aí no boneco aí da teia Aí de meia hora, assim Aí, ó boneco mais de e agora eu só vou precisar disso aqui mesmo e eu vou colocar um bloco aqui em cima só para meu golem não fugir vocês que está vendo esse vídeo aqui se inscreva no canal e deixe seu like se vocês quiserem mais série como essa só se inscrever no canal e deixar o like e comentar Hashtag quero mais Então, deixa o like, se inscreve no canal E tchau Eu apareço depois, no final do vídeo Uhul Você sabia o que o lobo faz? Aí alguém vai perguntar assim É claro Ele, ele faz Au Aí vocês vão dizer Não, tudo errado Ele faz nome Aí ele vai falar, lambi o quê? Lambi a rua. <risos> ele vai falar, rola. <risos> Essa piada aqui meia sem graça, né? Bora, xispa, xispa, xispa da minha casa. Que nem a minha casa. É a casinha do Golem. Essa daqui é a primeira criação mais bosta aqui que eu já fiz aqui. E essa terra aqui Você tá doido Nunca nem vi se vocês querem um vídeo aí Eu fazendo jogos Tal Fazendo jogos aí E eu não sei nem porque Eu tô fazendo isso daqui É Eita Vem como é aqui mesmo faço aqui de baixo cai é como é que isso cai ai morri ai bora fazer mais coisa Ah, eu acho que o vídeo tá ficando aqui meio longuinho mas na próxima tem mais então tchau trolei tem mais tem vídeo sim rapaz. Só deixa coisa aqui, né, Zé? Eu se vocês querem mais vídeo aqui fazendo game. Fazendo um monte de game aqui eu faço. Mas por primeiro eu vou fazer aqui um negócio que é especial ao Dream. O Dream WhatsApp. Vocês nunca viram o Dream. Se vocês já viram o Dream, deixa o seu like. Se vocês não viram, não viram o Dream, se inscreve no canal. <risos> mas, hum, mas quem não viu também o, o, o Dream, quem viu também, deixa o like e se inscreve no canal. Quem não viu, comenta. <risos> Esse daqui tá bom. Gastei mais de meia hora pra fazer essa roupa aqui, né? Mas agora eu tô caçando o bloco que eu quero. Ah, ué, ué eu bloco o bloco que eu quero. Ah, não preciso mais de bloco, não. Só vai ser esse daqui mesmo. Vai ser aqui. Vai ser pra cá, aqui. Bora voar aqui. Eu vou é, pausar o vídeo quando, quando eu faço segunda construção já feita. Então, essa daqui é do Dream fazer parkour daqui já pula pra cá e já caiu e daqui já pula pra cá pronto então é isso fica aí e tchau passando aqui rapidinho que já tá no final quase do vídeo para mostrar que eu tô, vou estar tá criando um novo aplicativo e esse vai ser de jogo viu se vocês querem ver o vídeo fazendo esse game Vai ser pro dia chover aqui. Vai ser pro dia 30. Até lá eu volto pro canal. É. Com o um novo aplicativo e tchau!